Oi pessoal, hoje é uma receita super fácil do bolo Alba. Esse bolo é um bolo delicioso porque ele vai em um, uma coberturinha é, e deixa ele bem molhadinho. Então são três ovos, um copo de leite, é super fácil mesmo de fazer muito rápido. É, vou colocar na sequência agora duas xícaras de açúcar, já está medido nessa tigelinha. Muito fácil mesmo de fazer, mas muito fácil, muito rápido. Enquanto eu tá batendo o bolo, vocês deixam o forno aquecido. Uma colherinha de margarina sem sal ou manteiga sem sal, é, é, como preferência né, da pessoa. Eu vou colocar agora, aumentei a velocidade do liquidificador, duas xícaras de farinha de trigo. Pode ser bem cheinha, porque... Vai leite depois. Aí eu vou colocar agora que o segredo desse bolo, na verdade, o sabor dele diferenciado, é o queijo ralado. E dá um toque na massa muito diferente dos outros bolos. Olha lá, o queijo ralado. Então, isso é o diferencial dessa receita de bolo. Porque fica um um sabor muito diferente e aí vai uma colher de pó royal normal uma colher eu coloco a tampinha que é a mesma coisa de uma colher pronto o bolo já está pronto é muito fácil o forno já está aquecido a forma está untada com pode ver que nem precisa limpar o liquidificador porque ele é bem ele é bem líquido mesmo não é uma massa grossa agora ele vai ser assado e eu deixei o forno já aquecido então é bem, bem fácil de do bolo crescer rapidinho o bolo Alba tá no meu caderninho de receita bem bem antigo a do lado em vermelho tem uma receita dobrada mas eu fiz a receita é, normal a receita que está em azul esses ingredientes eu vou bater depois o leite condensado com o creme de leite no liquidificador. Vou furar o bolo. Ó, o bolo já está pronto, né? Vou furar o bolo com um garfo. É porque vai penetrar o leite condensado e o creme de leite e fica muito molhadinho. Esse bolo ele é muito bom também se a pessoa quiser. É, no outro dia pode cortar, enrolar os pedacinhos no alumínio, ele fica molhadinho, molhadinho com aquele leite condensado e creme de leite, fica saboroso e vocês vão ver a diferença da massa com o queijo ralado, é o diferencial do bolo. E o queijo ralado você pode colocar até um pacote, eu não coloquei o pacote todo. Agora eu vou bater o creme de leite com leite condensado, muito rápido, muito fácil de fazer. Muito rápido mesmo, é um bolo assim, qualquer pessoa faz e é delicioso para um cafezinho da tarde. Lá Leite condensado, pode ser qualquer marca de leite condensado, de caixinha, de latinha, é, bate e joga no bolo. E depois, eu gosto do, do só coco, né? Aquele coco que eu coloquei primeiro, ele é mais grosso, pode colocar do fino porque conforme você cortar o bolo, ele fica molhadinho. Você vai sentir aquele molhadinho depois nele. Ele fica bem molhadinho de um dia para o outro. Ele fica bem melhor. Como eu te falei, como eu falei para vocês, dá para misturar no é, misturar não colocar no papel alumínio. E, e servir como bolo gelado fica delicioso porque ele fica muito molhadinho é muito rápido e fácil de fazer boa sorte com bolo alba tá vendo, agora eu tô colocando por cima lá, a coberturinha né? pra deixar ele bem, bem molhadinho e vou colocar o coco também ralado por cima. E aí, como eu falei, o coco grosso, é assim, quem gosta de coco, né, pode dar mais uma espetadinha nele que vai penetrando esse, essa caldinha e depois colocar o... Olha lá, o, esse coco ele é um pouco mais grosso, mas pode colocar do fino também, tá? Pode colocar a quantidade que quiser, a quantidade que quiser. Mais, menos, tem gente que gosta de muito coco, tem gente que gosta de menos coco. Aí ele fica bem molhadinho e bem recheadinho, porque ele vai penetrar. Fica muito bom. agora eu tô cortando ó, delicioso pode ver lá ó caldinha tá até caiu em cima é não tem problema rola ele aí ó mas ele tá muito macio ele tá muito macio Muito macio, muito saboroso viu caldinha e vai penetrando essa caldinha nele de um dia para o outro ele fica maravilhoso.